sem lero-lero, sem querer quiri corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Para cima deles, para cima da PMPA. Vamos lá família, começando aí a brincadeira. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, você sabe o que é a tríade do método MPP? Se liga na parada.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 Então, cara, o método é para todos. E para melhor elucidar né, essas três técnicas, eu criei aqui um esqueminha, né? Tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Então, eu vou falar né, devagarinho aqui de cada uma delas. Vamos lá. Primeira técnica do método MPP. Está aqui, ó. Primeira técnica. É o método 250. 50, o método das marcações. É isso aí. Para que serve a primeira técnica? A primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é o método dos 50. Então, para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar. Então, com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí meio caminho andado. Vamos ser sinceros. Você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Legal? Interpretou, resolve. Né? Interpretou, resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. Você vai aprender ali os macetes, né? Você vai aprender com a segunda técnica as malandragens de prova, que vai fazer, consequentemente, né? vai fazer você ficar ali na frente da concorrência. Né? Você vai ganhar tempo ali. Você vai aprender né, várias técnicas de resolução né, dos exercícios ali, de tanto você praticar, você vai ficar na frente, porque você vai ganhar tempo. Você vai aprender de várias malandragens. E o que que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Ó. Estudar, revisar e exercitar. Por que que você não aprende matemática? Porque você já começa no exercício. Né? Saiu o edital, você já faz o quê Você já vai lá, pega um monte de prova para tentar resolver. Né? Você não sabe nem andar, já quer correr. Pô. Então é um processo. Ó. Estudar, revisar e exercitar. Tudo isso, nós ensinamos no nosso curso da PMPE. Você pegar toda essa casca aí, para na hora da prova você arrebentar. E você seguindo a primeira e a segunda técnica, cara, num curto prazo de tempo, você já começa a acertar aí 80% ou mais das questões. Né? Interpretou, resolve. Aí entra em cena a terceira técnica. Pô, Marcão, para que, que serve a terceira técnica? Pô, eu já sei interpretar e eu já sei resolver, então vamos lá, a terceira técnica é a cereja do bolo. A terceira técnica é a prática, é isso aí. Como é que você vai aprender matemática? Com prática. Então, no nosso curso da PMPE tem vários exercícios, né, técnica 2080 o que significa 2080? 20 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que os nossos alunos aprendem, porque a gente já vai direto ao ponto, é sem enrolação, ó, é sem blá blá blá, é muita prática. Então, no primeiro você se arrasta, no segundo, cara, quando vai chegando ali no terceiro, quarto exercício, vai decolando, né, porque é prática, legal? E a junção disso tudo, você seguindo, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação, legal? Beleza? Agora sim, família vamos começar aqui a brincadeira, aplicando e aprendendo com o método MPP, chegou a hora de você degustar né, um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, né, os nossos alunos do curso da PMPE, você vai aprender aqui, é a mesma coisa que nós ensinamos para os nossos alunos, legal, beleza, então família, vamos lá,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 E o método dos 50, né? A primeira técnica funciona assim, ó, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 50 neles, ó. Vamos lá. Começando aqui o pagode. Ó. Um candidato ao se preparar para o taf, ó, sublinhar para interpretar. Então quando você vai sublinhando ali, ó, você já vai raciocinando, você já vai interpretando a questão. Ó, sublinhar para interpretar. Começou correndo mil metros no primeiro dia, 1.050 no segundo e 1.100 no terceiro, e assim sucessivamente até atingir a marca de 2.800 metros, o que ocorreu no então, ficou muito claro aqui para gente que ele quer saber o dia, né? O dia que o candidato atingiu a marca de 2.800 metros. Vamos lá, a primeira coisa é saber né, qual é o assunto dessa questão. Eu preciso saber qual é o assunto né, dessa questão. Olhando aqui o enredo do problema, ficou muito claro para gente que o assunto dessa questão... É progressão aritmética é um probleminha né sobre progressão aritmética Por quê? olha aqui os valores ó ele correu mil no primeiro dia 1050 no segundo 1100 no terceiro e num determinado dia que eu não sei ele atingiu a marca de 2.800 metros então, olhando aqui essa sequência, fica muito claro que é uma PA. Né? Essa sequência aqui numérica é uma PA. Por quê? A partir do segundo, ó, a partir do segundo cada termo é o anterior acrescido por uma constante. Ó. Quem é o 1.050? É o 1.000 mais 50. Quem é o 1.100? É o 1.050 mais 50. Então, é um aumento constante. Então, eu já sei que esse probleminha aqui, né, essa questão aqui, é sobre é, progressão aritmética. Então, eu já interpretei a questão. Né? Eu já sei qual é o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. Interpretou, resolve interpretou resolve aí entra a segunda técnica a técnica R no nosso curso a segunda técnica você aprende a forma correta de se resolver cada tipo de exercício que que ele está pedindo aqui nessa questão ele está pedindo né o dia que o cara atingiu essa marca aqui ó de 2.800 metros como aqui é uma pa ó o primeiro termo da pa é o 1000, é o que ele correu no primeiro dia, o segundo termo da PA é o 1050, o que ele correu no segundo dia, e o terceiro termo da PA é o 1100, o que ele correu no terceiro dia. Então, o que eu preciso aqui para matar a questão é descobrir a posição, né? Qual é a posição desse cara aqui na PA? Se eu tenho a posição desse cara na PA, eu mato a questão. Né? Eu sei qual foi o dia que ele fez essa marca aqui. E para saber a posição né, de um determinado elemento numa PA, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral. Então sempre que você quiser a posição. De um elemento numa progressão aritmética, você tem que usar a fórmula do termo geral da PA. Legal? Vamos lá. Interpretou e resolve. Qual é a formulazinha do termo geral da PA? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Aí é só substituir AN é o elemento que eu quero descobrir a posição. Então, o AN é o 2,800. Isso é igual ao A1, que é 1.000, que é o primeiro termo, mais N menos 1, vezes R. O R vale quanto? 50. O R é a razão, né? É de quanto está aumentando ali a minha P. Ela está aumentando de 50 em 50. Então, o R vale 50. Aí, um abraço. É? 2.800 menos 1.000 vai dar 1.800. Presta atenção. Ó. Não fica moscando aí, não. Isso é igual a n-1 menos vezes 50. Os 50, ele está multiplicando. Os 50, ele está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo, é isso? Os 50 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então ficaríamos aqui, 1.800 dividido por 50 é igual a N menos 1. Facão no zero, ó. pou, pou, cabeça de gelo. 180 dividido por 5 vai dar 36, ó. 180. Dividido por 5, 36. Tranquilão. Ó. Então, 36 é igual a n menos 1. Então, n vai ser igual a 36 mais 1. n vai ser igual a 37. Então, o que, que significa esse 37? É a posição. Né? É a posição do 2,800 na PA. Ele é o A37. Então, o que, que significa isso? Que ele atingiu esse valor no 37º dia de treinamento. Então, o nosso gabarito é a letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, primeira questão foi para a conta, né? Uma questãozinha de PA. Muito tradicional em concursos militares, né? Ele sempre cria uma situação ali do cotidiano, né? alguma coisa relacionada a rancho, relacionada a TAF, enfim, alguma coisa ali do cotidiano do militar e cria uma sequência numérica ali que pode ser uma PA ou uma PG, né? No caso aqui foi uma PA, mas poderia também ser uma PG. Então, dê uma olhadinha com carinho nesses dois assuntos, beleza? PA e PG. Legal? Passamos agora para a próxima questão. Olha aí. Primeira coisa que a gente faz no exercício. É interpretar. E para interpretar, ó, primeira técnica, método 250 neles. Matemática é repetição. Vamos lá. A análise, sublinhar para interpretar. Ó, a análise conjunta dos dois gráficos permite concluir que N é igual a... Então, olhando aqui, é um probleminha que envolve... né? Funções. Né? Envolve aí dois gráficos né? de duas funções. Temos aqui uma função do primeiro grau, que é uma reta. E temos aqui uma função do segundo grau, né? que é a parábola. Então, é um probleminha que envolve o gráfico aqui de duas funções. Né? O, a provinha, né? geralmente a provinha da PM Pernambuco, nas provinhas anteriores 2016, 18 né? já é uma prática da PM Pernambuco colocar questões que envolvem funções né? é um tema muito rotineiro aí nas provas da PM Pernambuco então vamos lá, interpretou resolve, né? a gente já sabe aí qual é o assunto, funções interpretou, resolve, aí entra em cena a segunda técnica estudar revisar e exercitar, então no nosso curso, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe qual é o comando, você já sabe o que tem que fazer para matar esse tipo de questão, né, de análise de gráficos de função, para matar esse probleminha aqui, nós vamos utilizar o mantra MPP, nosso mantra qual é o mantra MPP para funções né? independente do tipo Função rima com substituição. Repete na sua casa. Função rima com substituição. Vamos lá. Analisando aqui a questão. Ó. Primeira coisa que eu analiso, Olhando aqui, né? já analisando aqui a questão. Primeira coisa, né? primeira conclusão né? de cara né? que eu já chego aqui, olhando aqui essa questão. Que tanta a função do primeiro grau quanto à função do segundo grau, elas possuem a mesma ordenada. Tá? Olha aqui, ó, elas possuem a mesma ordenada. Então, se eu tenho o valor dessa ordenada, eu consigo matar a questão. Como é que eu vou encontrar o valor dessa ordenada? Eu vou encontrar aqui o valor da ordenada nessa função do segundo grau porque Função rima com substituição. Se eu tenho o valor de x, eu tenho o valor de y. Por quê? Porque função rima com substituição. Para encontrar esse valor aqui do y, né, que é o valor do y correspondente, é só eu substituir esse cara aqui na função quadrática. Então, a função quadrática é essa daqui. Ó, y é igual a 2x². Menos 5x mais 4. Para saber o valor da ordenada, o valor do y eu vou substituir. Olha que legal. Vai ficar 2 que multiplica meio ao quadrado. Menos 5 vezes meio mais 4. y vai ser igual a 2 vezes 1 um quarto menos 5 meios mais 4. Aí é a matemática básica. Sem gritaria. Aqui eu vou simplificar. Ó. Pou, pou, por 2 vai dar 1, um, por 2 vai dar 2. É isso? Organizando a bagunça, sem gritaria, estou à vontade. Hein? Vai ficar y igual a meio menos 5 meios mais 4 y vai ser igual a menos 4 meios mais 4. y vai ser igual a menos 2 mais 4. y igual a 2. y igual a 2. y igual a 2. Igual a 2. Então, eu achei que a ordenada... Que eu estava procurando. Aqui é 2. Como é o mesmo ponto, aqui também é 2. Só que agora eu vou trabalhar com a função do primeiro grau, que é essa função aqui, ó, ele não quer o valor do n. Eu vou usar a mesma técnica. Função rima com substituição. O que, que significa esse 2 aqui, ó? Quando o x é zero, o y é 2. Sempre que tocar o eixo y, né, tem ali um ponto no eixo y. Né, significa que o x correspondente é zero. Então, o que, que significa aquilo ali? Ó? Quando o x é zero, o y é 2. Aí, eu vou usar essa informação aqui. Ó. Quando o x é zero, o y é 2. Eu vou substituir, vai ficar 2 igual a zero mais n. Então, N vai ser igual a 2 Acabou Sacola Olhando ali as opções, gabarito Letra C Marco o V da vitória E vai ser feliz Olha que lindo Função, rima com, substituição né? Você deve estar aí Marcão, não acredito Por 20 minutos de aula pô, Já estou aprendendo aqui função Estou aprendendo PA pô, Não é possível Será que o método MPP funciona? Será que o método MPP realmente aprova? Será que eu consigo aprender com o método MPP? É o que eu venho falando aqui nas, a, nas aulas. Se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos, eu também ficaria assim. Né? Mas para mostrar para você que é verdade e que o método funciona, coloquei aqui um relato do nosso aluno o Anderson Williams,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 Você pode ser aprovado na PM Pernambuco? Pode. Né? Então, se você é aquele aluno que tem dificuldades com matemática da PMPE e gostaria de aprender a matemática de verdade né, para passar no concurso, eu tenho um convite para te fazer. Tá aqui, aqui. No dia 29, ó, anota aí na sua agenda, 29 do 9, às 20 horas, vai rolar a imersão PMPE de matemática. Evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai aprender matemática para passar no concurso. E a nossa promessa é essa daqui. Ó. Quer passar no concurso da PMPE e realizar seu sonho de ser policial e ter estabilidade financeira? Cara, se a sua resposta for sim, vem com tudo. Tá? O evento é 100% online, 100% gratuito. E vai rolar semana que vem, dia 29. Para participar, basta você entrar aí no grupo do WhatsApp e fazer a sua inscrição. Clica aí ó, no link que o Júnior está colocando aí. É só você clicar no link que ele está colocando aí. Clicou no link, fez a inscrição. Um abraço. O evento será fechado. Não será aberto aqui no YouTube. É um evento fechado. Tá? Então, para participar, ah, Marcão, não gosta. Então, não vai participar. Legal? Então, para você participar tem que entrar aí no grupo, beleza? Porque vai ser um evento fechado. Então, tá aí o recadinho, né? Se você tem dificuldade, se você quer aprender, participe da nossa imersão. E quem participar dessa imersão vai ter uma grande surpresa em relação ao nosso curso. Tem um sonho de estudar com a gente? Cara, participe aí da imersão. Porque nessa imersão, quem participar vai ter uma surpresa. Legal? Beleza? Show de bola? Vamos lá. Voltamos para a nossa aulinha. Primeira coisa, interpretar. Método dos 50 neles. Interpretou, resolve. Não é isso? Então a primeira coisa é interpretar. Vamos lá. Um país deseja formar uma força-tarefa constituída de dois capitães, quatro sargentos e dez soldados. Sabendo que, para tal força, o país tem à sua disposição cinco capitães, oito sargentos e doze soldados. De quantas maneiras diferentes essa força-tarefa pode ser formada? Então, só pelo estilo da questão, eu já sei que é um probleminha de análise combinatória, né? Quantas maneiras, sempre que ele perguntar, né, quiser saber a quantidade de maneiras, a quantidade de grupos, né, que podemos formar, né, com determinada quantidade de pessoas, cara, probleminha de análise combinatória. Mas e aí, é uma combinação ou um arranjo? Com certeza é uma combinação. É um probleminha de análise combinatória sobre combinação. Como é que eu sei que o probleminha de combinação... Pela ideia de equipe. Ó, deseja formar uma força-tarefa. Vê se não é a mesma coisa. Deseja formar uma equipe. Então, sempre que o probleminha trouxer essa ideia de formação de equipes, o probleminha é de combinação. Legal? Fica a dica. Então, já sei que o probleminha é de combinação. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica. Estudar, revisar... E exercitar, ó. estudar, revisar e exercitar. Então, nosso aluno é assim, ó, aluno do grupo dos 5% do nosso curso da PM. Ele já vai bater o olho e já vai saber. Pô, para resolver um problema de combinação, eu tenho que aplicar a técnica do abre e corta. É a técnica do abre e corta. Acabou. Eu vou aplicar a técnica do abre e corta. Então, como é que vai ficar aqui a combinação, ó? A minha equipe, a minha força-tarefa Tem que ter dois capitães Só que dois capitães de quantos? De cinco Então vai ser combinação de cinco para dois E... Ó, multiplicação E quatro sargentos Quatro sargentos de quanto? De oito Vai ser combinação de oito para quatro E dez soldados Dez soldados de quantos? De 12, combinação de 12 para 10. Aí vamos lá, aplicando a técnica do abre e corta. Combinação de 5 para 2, 5 abre 2. Aí eu vou abrir aqui dois números, ó. 5 e 4. Abre o 2, divide por 2, 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Abre e corta, é isso? Cortar é a mesma coisa que simplificar. Ó. Eu vou cortar aqui o 4 com 2. Ó. Pou, pou. 4 dividido por 2 vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, combinação de 5 para 2 é 10. Vamos lá, combinação de 8 para 4. Ó. Deixa o pagode rolar que você vai aprender. Ó. Abre e corta. Combinação de 8 para 4. 8 abre 4. Vou abrir aqui quatro números, ó. 8 7 6 e 5. Abriu 4 divide por 4. 4 3 2 1. Vamos lá. Abre e corta. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Eu vou cortar o 6 de baixo com o 6 de cima. Aí sobrou o 4. O 4 eu vou cortar com 8. Pou. Pou. 4 por 8 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Então, 8 para 4, 70. E, por fim, combinação de 12 para 10. Sempre que o segundo... né? Preste atenção. Sempre que o segundo for maior que a metade do primeiro... Tá? Deixa eu botar aqui de outra forma. Sempre que o segundo número ali da combinação for maior que a metade do primeiro, você vai pegar o complementar, que é a diferença. Né? Ó, Qual é a metade do primeiro? 12. Metade de 12 é 6. Opa, 10 é maior que 6. Ó, o segundo é maior que a metade do primeiro. Aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar a diferença. 12 menos 10 vai dar 2. Olha que legal. Combinação de, 10 do, de 12 para 10 é a mesma coisa de 12 para 2. Por que, que é mais fácil? Você abrir 10 ou abrir 2? Abre 2. Então, combinação de 10. A de 10, né? combinação de 12 para 10 é a mesma coisa de 12 para 2. Então, 12 abre 2. Abre o 2 divide por 2. 2 fatorial acabou, poupou, 6 vezes 11, 66, acabou, método MPP, com o método MPP, eu vou passar, vai dar 70 vezes 10, vai dar 700, vezes 66, vai dar 46 200. letra A, marco o V da vitória e vai ser feliz, legal? Então família, é isso aí, Finalizamos aqui mais uma aula né, para PM Pernambuco. Muito obrigado aí pela presença de todos. E fica aí o convite. Quer aprender matemática para passar na PM Pernambuco? Clica aí e entre agora mesmo no link e faça a sua inscrição para a Imersão PMPA, que vai rolar no dia 29 do 9. Semana que vem. Falta pouco. E vai ser o dia de você realmente quebrar. Esse medo que você tem da matemática Com o método MPP Eu vou vencer Repete aí, com o MPP eu vou vencer Então você, como sempre, é o nosso convidado Tá? Faça aí a sua inscrição Já anota aí na agenda Dia 29 às 20 horas É o grande dia Beleza? E aqui, aquele recadinho né De sempre Lembre-se que o estudo É a estrada que levará você Onde deseja chegar